94 Live TV Candidez, ao vivo, direto do Parque de Exposições, na cobertura da Festa Fantasia 2017, numa jogada Unopar, graduação de G. Numa jogada também de artec, ar-condicionado e terra forte. Terra forte é mais Toyota. Menino Eric, portões já definitivamente abertos aqui no parque de exposições. Ah, as primeiras pessoas já começam a tomar frente, tanto no front stage, que é a primeira parte, fica bem próxima ao palco, a pista, camarote, lounges. E a gente já está recebendo também... A Branca de Neve, aqui nos estúdios da 94 e da TV 10 é a Karina. Bem-vinda! Muito obrigada! Tudo bom contigo? Tudo! Me conta uma coisa, Karina. É, você já vem em outras edições da Festa Fantasia? Não, essa é a minha primeira vez. Sério? Sério. Mas você é daqui de Divinópolis? Não, eu sou de Nova Serrana. Nova Serrana. Isso. E me conta uma coisa, veio sozinha, veio com turma? Eu vim com a turma, uh, sou minha irmã, minha prima eu e com uma mais, colega. Fala assim, eu vim com mais, mais três, três, três princesas. princesas. <risos> Isso. São eu princesas. Sei, sei. E quais são as princesas? As você, princesas. Você, de Branca de Neve. A minha irmã, de Pirata. Ah. A minha prima, de Dama de Copas. Que e bacana. a minha amiga... De Chapéuzinho Vermelho. Chapéuzinho vermelho. Isso. Me conta por que, que você escolheu Branca de Neve. Ah, vamos dizer que eu, eu queria vir de policial. Mas... Ah, é? Por <risos> mas... que, é que deu errado né, no meio do caminho, assim, que não deu? Tinha pra... muita, muita gente de Nova Serrana gosta demais dessa festa, então. Sim. Aí as fantasias acabam que... Ah, muito rápido. Muito rápido. Isso. Graças o, a Deus os... eu sou Branca de Neve. É, mas o seu olho... É que tá lindo ali, É, o seu olho é o olho da Branca de, branca de Neve. Da Branca de Neve. E o, o molde, né, do, o do formato do cabelo também. O, ca... é. o cabelo da Branca de Neve... A tá Disney, né? O, é. o tradicional, né? Não falo nem o original Porque o original deve ser bem diferente O original é 1950 e poucos. Isso, mas o Você, o, o modelo, né? O corte o parece o corte muito Só tá um parecido. pouco claro, mas você tá linda que tá. eu, né? eu tinha cortado antes, mas eu não sabia que eu ia vir na festa Cortou muito? Enquanto, Onde estava o seu cabelo? Meu cabelo estava praticamente Para baixo da cintura olha e me corajosa uma coisa, corajosa. <risos> ficou linda. É, Você falou que é a primeira vez que vocês vem a essa edição da Festa Fantasia. Vocês já conheciam a festa antes, queriam ter vindo, descobriram agora? Conta a respeito disso. A gente já conhecia antes, só que não tinha muito acesso e tal. Só que aí todos nós, nós quatro somos muitos fãs do Alok. Certo. Ah. Aí acabou que vamos, ou vamos, ou vamos vamos embora. Você né? já teve a oportunidade de ver o Alok antes, ao vivo? Não, primeira vez. Primeira, primeira vez? Primeira vez. Tem alguma música dele que seja assim, que na hora que tocar você acha que você vai... Alucinar, dançar alucinadamente? Todas, sério, todas. sério. Todas, eu gosto muito de todas. Que bacana, tem quanto tempo que você é fã dele? Você sabe dizer Olha, eu gente? sempre curti muito música eletrônica, diversas coisas. E faz muito tempo, desde novinha, sempre gostava de uma batida. Desde mas... de novinha eu, você já tinha dois anos de idade, é. né? <risos> e e como você vê Carina? Pra Divinópolis, veio com van, excursão, veio com turma de amigos mesmo. Como foi essa vinda pra Divinópolis? Porque não só Nova Serrano tá aqui em peso. Tem muita mas gente que, que Jurou junto com o Sebastião Isso. Tem também Cláudio, Oliveira. Como que foi a viagem? Foi bem tranquila? Como você foi, veio? Foi, foi, graças a Deus. Não aconteceu nada. Claro. Foi, tranquilo, foi, bem tranquilo. foi sossegado. E você foi. veio de excursão, você veio com amigas mesmo? A gente juntou o um carro, a nossa amiga tem, aí a gente decidiu: ó, vambora. vamos embora. Vamos rachar lá. essa, essa gasol que vai dar certo. Vai. Que bacana. Vocês vão hospedar em Divinópolis ou retornam já para Nova Serrana hoje mesmo? Quer a gente dizer, amanhã, cedo, amanhã né? de manhã. Quando a festa Isso. acabar, a gente está voltando. Abastece primeiro lá na, na praça de alimentação com a Toscana para ir todo mundo claro. bem nutrido para Nova Serrana. Né? Claro. <risos> Obrigada pela presença. Aliás, nossa. posso te pedir um favor? Sim. Tem como você vir um pouquinho aqui pra frente pra mostrar pros telespectadores da TV Candidés toda a sua fantasia claro. de, de Branca de Neve? Olha que bacana. É bom porque, assim, a fantasia da Karina no caso tem um monte de detalhezinhos, Sim. né? Bem rica, não é? <risos> tem gente que vem pra festa, só pula dentro do guarda-roupa. No caso seu, não, você conseguiu alugar uma fantasia claro. impecável, né? Isso. Obrigada. Obrigada. Quer mandar um abraço pra alguém que, vai, que ficou, que tá assistindo de repente lá em Nova Serrana, Carina? A Clara, todos os meus amigos que... Pode olhar, Pode olhar pra lá. Para todos os amigos que devem Já estar não? Me assistindo. Não me zoem. Muito é. alguma... obrigada. <risos> obrigada, viu, Karina? Direto. Boa festa para vocês. Aproveitem bastante. Obrigada. Valeu. A gente espera que você e a sua turma levem aí uma boa lembrança da festa fantasia e que vocês todos retornem também nas próximas edições. Claro. Valeu. Eu estou literalmente, Tchau. como Tchau. diz o Didi, uma sorrisal, colesterol, popotizado, é dela. popotizado <risos> pelos seus olhos. Muito obrigada. Um abraço, Karina. Obrigada. Obrigado, viu? Tchau. Valeu. Essa é a TV Candidez e a 94 Live, direto do Parque de Exposições, na cobertura da Festa Fantasia 2017. Bom, portões abertos. Vale ressaltar, ah, nessa edição não existem é, espaços open bar. Tá? aqui na festa fantasia, mas uh, tudo será comercializado com um preço bem módico para que fique acessível para todo mundo. Uh, vale ressaltar também a respeito da classificação etária. Quem é menor de 16 anos deveria ter ido ao cartório para fazer aquele registro da autorização dos pais para que estivesse aqui presente. Se não foi... É. Não vai ter jeito de entrar, ano que vem. É. para quem tem de 16 anos para cima, traga documento de identidade, tá? Conselho Tutorial, todos os órgãos responsáveis estão Sim. aqui é, devidamente uh, localizados e pontuados para que seja feita uh, essa fiscalização, que é importantíssima. Uma outra questão também, até a Karina citou que ela gostaria de ter vindo de policial inicialmente. Tem muita gente que está vindo de policial, exército, tiro de guerra, BOP e essas ramificações, enfim, essas Vertentes todas, essas patentes todas. É, você não pode trazer réplicas de armas, você não pode trazer algemas verdadeiras, tem que ser tudo uh, de brinquedo e com a aparência também de que seja um brinquedo. Eu trouxe uma é porque hoje eu sou a capitã, Michelle Fernanda, é. mas a minha ela tem uns alaranjados bem destacantes, então você vê de cara que é brinquedo, tá? Pra que é, até mesmo numa situação... Que possa vir a acontecer, de alguma briga, alguma coisa assim, embora eu vou te ser bem sincero, eu não vejo isso em festa da fantasia, não. Não é o, é o tipo de evento que sai esse tipo de confusão. Isso. Mas que fique todo mundo salvaguardado. Essa preocupação também, porque vai ter muito, é, muita fantasia medieval, o mesmo de mangás, e sempre tem uma arma. Sim, Traga, uma reprodução. E se, principalmente se for de papelão, mas tome cuidado papelão, com o material. Sopor, né? Né? uma coisa que seja é. fácil de você transportar e brincar durante a festa também, que você vai passar a festa inteira carregando algo pesado, não vai ser legal. Com certeza. Então, se você está vendo, ó, minha arma, ou né, minha réplica, ela é de um material... É que é proibido, pode machucar, um o mesmo de, de um material como alumínio, algo assim. Deixa em casa, tá? Pra você não perder a viagem e perder a sua É, porque você pode porque ser barrado na entrada da, da, da portaria do parque de Olha, a Isso se chama Clima ao Tempo vivo. ao vivo, direto aqui do loja. Olha, 2018, eu vou dar o um bico dessa loja aqui, hein? Não, não dê. Vou você dar. é um índio, índia é pacífico. Eu, eu, eu fazer uma deixa eu trazer uma deixa mensagem eu pra aqui Silvio então. França. chique, Vem cá, jovem conversar Gatíssimo. com a gente, ele não, ele tá em off ele é. tá descansando hoje, ele tá curtindo a festa, ele vai conversar com a gente tá que sim é porque não, vem cá, deixa eu mandar um abraço aqui pro Juninho da Odegã, que falou o seguinte, pirata sem tapa olho, eu já vi, agora índio de jeans ele falou que não viu ainda, Isso aqui é então, não é jeans não, não, é não, ah tá, tá tem tre... chegou o mágico vamos falar então, chegou o mágico Toma, Iturne, vamos bater um papo, vamos bater um papo assim gostoso com alguém, Silvio França, o Bote rei das eu sei que manhãs eu, eu, de da baixo TV, que a riba. Aqui do sistema MPA. Silvio, muito boa noite, bem-vindo. Silvio, bom? diferenciado, né? Não tão sério, espojado com lantejoulas e tudo mais. Boa noite, Silvio França. Beleza, Eric, beleza boa, não, primeiro. Boa noite, Divinópolis. <risos> Ah, Com a mesma entonação Eu espero quando o, o Alok chegar E sim. moer até de madrugada sim. Na hora que der, hora que der umas 6 horas Eu vou falar, bom dia Divinópolis ah, Adorei, <risos> eu quero muito Ver isso, eu quero gravar A pra gente falar vai a verdade. ver isso <risos> adorei. Silvio, me diz uma coisa Você sempre curtiu muito Diversas vertentes da música eletrônica Lembro de você comentando a respeito do Daft Punk Quando ninguém conhecia Lembro de você falando a respeito do Prague De quando eu acho que nem álbum direito eles tinham lançado Fala Não provoca, Michelle. Ah, conta um pouquinho, por favor. Vou ser sincero. Eu acho que o Alok é um gostinho do que a cultura eletrônica pode mostrar, mas não é tudo o que ela pode mostrar. Entendi. Sabe? Mas eu acho interessantíssimo ele estar aqui, até porque o Alok hoje está entre os DJs pop mais famosos do mundo. Correto. Remix a Joy the Silent, Biobido, Cismo Fadal, As coisas assim. É, eu tava assistindo mais cedo, como é que chama aquela música? Pushp, When And We Can, can get, get no serious Satisfaction, satisfaction. É. satisfaction. É. esqueci o nome. Benny Bernardes, né? É Benny Bernardes, ben ele remixa isso tudo, eu acho isso muito, muito criativo dele. Sim. Eu acho que o Alok é fantástico. Igual tem muito fãzinho de, de Dark Progressive. De, de, de olha a enciclopédia, da cultura é, dela, é, ó, é, né? tem, tem, tem muito fã de, de, de pesado que, que torce o nariz para Loki. E eu acho maravilhoso um cara igual ao que está em Divinópolis porque ele está mostrando para a gente um pouquinho do que, é que pode ser. Depois você descobre o que você gostou, cara. O Alok é tipo vivo. a Madonna do, do, do, do Eletrônico. eletrônico. É, e, existe uma coisa. Existem as músicas comerciais que tocam em rádio, no caso do Alok, o pop, porque você tem segmentos que tem que ser preenchidos. E existe o trabalho do DJ e da produção desse DJ ao vivo. Que a gente sabe muito bem que é uma outra vertente é sempre uma surpresa maravilhosa. Ah, o Alok já deu até bafo do YouTube por causa disso, já viu? Sim. Teve um, um YouTuber que xingou o Alok uma vez, ah. aí o Alok foi, abriu o, o, o computador o, dele, mostrou como que ele faz música... Tá vendo? É assim, gente. É assim. É, ele é bom mesmo, Sim. ninguém pode. É bonito mesmo, é, é rico mesmo, é lindo mesmo, <risos> é bom de serviço. Não é o melhor do mundo, mas, mas é tá um gostinho para. dos melhores do mundo aqui em Divinópolis. E todos nós vamos ter esse gostinho ao vivo e em cores, tanto pela 94 Live quanto pela TV Candidés. Obrigada, Silvio. Boa festa, boa noite. Michelle, eu te amo. Também. Abração, Esse Silvio homem é inteligente demais. demais. Eu fico embasbacada cada vez que eu paro para conversar com o Silvio França. Até gostaria de fazê-lo mais vezes. Para quem chegou agora, Silvio França, âncora do Bom Dia Divinópolis, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, pela Rádio Minas, de sete da manhã às 8 da noite, pela TV Cante 10, de 8 da noite até às 9 da manhã. Entende de música e Como também ninguém. tem um bom gosto. Eu sou suspeito que metade da playlist, muito mais da metade da playlist dele, é... foi. Da peliche minha é... A aplicação do Silvio França. Olha, eu posso estar levemente confundindo as coisas, mas eu acho que foi o Silvio França quem me apresentou ao Fate No More, que é uma das bandas que eu mais venero na Terra. E mandar, um, uh, em especial, um grande beijo para Ivana Coura, irmã Outra do Silvio, que é uma chique, que tá me apresentou. Gente, um Espero que sim. Você, beijo para ela. É, ela que me apresentou o Grand Funk Railroad, é. que é bacanésimo também. A Ivana, muito mais do que gostar de um uma, uma boa música, ela também cozinha pratos, Ivana Fitness. eu sou goado pelo seu <risos> feed, tá? Seu Instagram dá vontade de morar nele, nele porque ela tem um bom gosto musical e também na culinária também Tem. bom, você também será uma pessoa de extremo bom gosto se vier ainda hoje aqui pro Parque de Exposições para aproveitar a Festa Fantasia 2017 vamos uh, frisar mais uma vez o line-up Hoje, a uh, DJ Fonte Boa abre a noite daqui a pouco, em instantes. Em seguida tem Nando e Fernando, uh, dupla sertanejo universitário, para realmente levantar a moçada. Depois você confere o duo de música eletrônica, Me and Myself. Vem o balão, e aí para encerrar a noite, Minha Myself novamente. A noite não, acho que na verdade já vai bem é. ser umas 6 horas da manhã. Minha Myself tem um, um set list, né? Perfeito, gosto demais. São micro. divinopolitanos. Isso, Michel, são divinopolitanos, tá a galera animada. Tá também é, no nosso programa, né? da nossa Na é, programação da 94 programação, com o Sem Pudor, que vai ao pudor. ar de segunda a sexta, a partir das 8 horas da noite até as 10 é, trazendo sempre novidades a respeito da, da música eletrônica é. também. Estão sempre disseminando também essa cultura, né? É, dance técnico, essa nova vertente, a Loki e sempre que tem algum é, DJ importante aí no cenário, que toca eles aqui na região ou toca primeiro. aqui, eles levam lá para é, o a programa e querendo estar tá super em alta, né? Esse, esse, esse estilo. Eu não me incomodo, gosto, tem muita gente que fica meio assim, torce o nariz mesmo, mas é muito importante e tem toda essa cultura, né, Michelle? Muito mais do que um bate-staca ou algo assim que eu você acho não consegue... Eu a gente consegue... precisa conhecer. Entender. E conhecer não somente ouvindo tocar na rádio ou somente tocar no rádio do carro. Às vezes você tá num evento e ouvir uma determinada música, ela vai soar de uma forma diferente do que num, num outro meio. É, deixa eu mandar um, um super abraço aqui... Ah, não, pra, pra ela? Quem? Pra Deus. A diva, Jomara Corgozinho, nossa coach. Beijo pra... Jomara tinha que estar tá aqui. Tinha que será que ela viria fantasiada? Eu conheci o Arthur. O Arthur, ele tá no tamanho de Costa Rangel, tá? <risos> Gente finíssima, ouvinte da Rádio 94, ouvinte do Tocuma Pra Mim. E Jomara Coguzinho, é coach, eu estive lá nessa quinta-feira. Obrigado por tudo, mulher. Obrigado por tudo. Deixa eu mandar é, uma outra informação Ou para os telespectadores da TV Candidés e também para os nossos ouvintes da 94 Live. Você ah, já vê, acompanha nesse momento algumas imagens direto aqui do Parque de Exposições. É, a, o front stage está aí apenas com uma milésima parte da sua capacidade. Ainda tem muita gente chegando, porque a, a revista... Ali na entrada, na portaria do Parque de Exposições, é bem criteriosa. Então, realmente, a entrada ela pode demorar um pouco para acontecer, mas é para nossa segurança. Você também pode acompanhar, acompanhar a transmissão através da nossa live no facebook.com barra 94. E tá bombando, Michelle Fernandes. Tem muita gente comentando, participando, daqui a pouco a gente poderia abrir para ver um pouco. Vamos combinar isso? Vamos fazer vamos. o seguinte, a gente vai para um bloco comercial bem rapidinho e aí a gente já volta registrando as participações dos nossos ouvintes e também telespectadores que queiram acompanhar ou queiram interagir através do facebook.com barra 94. Isso, já curte já a nossa fanpage, não? Você vai poder acompanhar a nossa live, vai poder concorrer a prêmios durante a prêmios semana. incríveis, -se Informações de e também interação com os locutores. Em tempo real, não é mesmo? Isso mesmo. Essa é a 94 Live TV Candidés, ao vivo da Festa Fantasia 2017, numa jogada Unopar Graduação Digital. Você digital até na hora de estudar. 3214-3539. Artec Ar-Condicionado, Conforto e Economia. 3215-3882. Guitarra Forte, a é mais Toyota. 3301-6500.